como se fosse uma medalha prateada de suave luz. O silêncio escuro da noite convidava ao recolhimento do corpo cansado. Mas Jesus permanecia na larga varanda a esperar por alguém que desejava vê-lo. João, o apóstolo que mais compreendia a missão de Jesus intermediar o pedido de Nicodemos, para se entrevistar com o mestre. Atencioso, o rabi acedeu em receber o prestigioso doutor da lei, que também era um dos membros do Sinédrio. Nicodemos era respeitado pelo colégio do templo e também admirado pelo povo. De caráter reto, era severo na interpretação da lei de Moisés, honesto no proceder, bom e cumpridor dos deveres religiosos. Porém, carregava no íntimo uma insatisfação fugidia, sem saber explicar o caos das dúvidas que o afligiam. Sequioso da verdade, já não se contentava com as velhas práticas e sacrifícios de animais no templo que julgava até humanos mas o que mais o castigava era ver as desigualdades sociais inexplicáveis para ele. E vivia a se perguntar, qual a razão da pobreza e da opulência, da saúde e da doença, do inteligente e do débil mental, do bom e do mal? Em lugar algum encontrara as respostas. Quem sabe o mestre Galileu poderia responder a essas indagações, explicando as razões ao seu aflito coração? Há séculos em Israel não surgia um profeta. Ouvira falar de João Batista, mas julgou inoportuno vê-lo, pois nada de tão espetacular fez que chamasse sua atenção. Havia, sobretudo o perigo de se expor e vir a sofrer perseguições por parte de Caifás, sempre perigoso e cruel. Mas Jesus de Nazaré era diferente. Este, mesmo sem conhecê-lo, o atraía, colocando por terra todas as suas defesas. Soubera de seus feitos por toda a Judéia, Samaria e Galileia e seus ensinos eram diferentes, Mágicos, dóceis e renovadores. Por isso, admirava-o, embora à distância. Juntamente com José de Arimateia, chegara a defendê-lo nas reuniões do Sinédrio, pois pressentia ser ele o Messias esperado pelo povo, aquele que envergaria poder e glória, coragem e discernimento, sabedoria e amor, a fim de conduzi-lo às novas veredas da verdade e da liberdade, tanto desejadas. Desde então, ninguém fizera o que ele fazia. Seus milagres convenciam os incrédulos, sua palavra iluminava a vida daqueles que o ouviam, e seus exemplos arrebatavam multidões. Era impossível não amá-lo. Mas alguns conseguiam odiá-lo. Por tudo isso, Nicodemos decidiu pedir a João que falasse dele e de seu interesse em vê-lo. E naquele dia, o apóstolo deu-lhe o recado, esclarecendo que o encontro se daria em Betânia, na casa de Lázaro, e como era seu desejo, poderia ir à noite, pois o mestre o aguardava. A hora certa, Nicodemo chegou. Acompanhado por João, adentrou pela varanda iluminada pelas pequenas candeias que mostraram um homem bem vestido, cabelos grisalhos e barba cuidada. Calculei que teria cinquenta anos de idade, mas ostentava corpo forte e saudável. Os olhos escuros denotavam a ansiedade e a importância que aquela entrevista lhe causara. Deu-me a impressão de que ele ansiara muito pelo encontro. João levou-o até Jesus e o apresentou. — Senhor, este é Nicodemos de quem falei. Jesus o olhou com leve sorriso e disse carinhoso — a paz seja contigo, Nicodemos. O doutor da lei inclinou-se em reverência e com dificuldade escondia a emoção, retratada principalmente no coração em descompasso e nas mãos trêmulas e frias. O mestre era a paz em sua plenitude. Nicodemos, ansiedade. Quando seus olhos se cruzaram, um pensamento passou rápido na mente de Nicodemos, De onde o conhecia? Aquele olhar sereno, carregado de amor, não lhe era todo estranho. Será que o vira em sonho? Não, não saberia explicar. Então, se recompondo, fustigou suas dúvidas e voltou à realidade. O mestre o olhava silencioso, como se soubesse das emoções descontroladas de seu íntimo, por isso, aguardava-o com calma. Perante aquele olhar, azulado como o céu da Judeia, Nicodemos estremeceu e sentiu-se totalmente dominado. Maravilhado, pensou novamente... Tudo a ele daria neste momento, abandonaria posições, riquezas e mordomias para me entregar sem receios. Bastou-lhe a presença para confirmar ao coração de Nicodemos que ele era o Messias verdadeiro. Jesus nada ainda dissera, a não ser desejar-lhe a paz, mas já o conquistara de vez. Trêmulo de emoção... Nicodemus perguntou. Abi, sabemos que tu és um mestre enviado por Deus, pois ninguém seria capaz de operar os sinais que fazes se Deus não estivesse contigo. Pergunto-te, mestre, haverá salvação para todos os homens? Jesus lhe respondeu. Em verdade, em verdade te digo... Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. — Senhor, como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? O mestre sorriu levemente e tornou a responder. — Meu amigo, em verdade, em verdade eu te digo... Quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Nos olhos de Nicodemos transparecia o espanto, tamanho o assombro que lhe assomou o íntimo. Então, pensou... Os essênios estavam certos, pois acreditavam na imortalidade da alma? E os povos do Oriente, notadamente os da Índia, também estariam corretos em suas crenças do retorno da alma ao corpo? Então, estariam aí as desigualdades dos homens na terra? Antes que algo dissesse, Jesus disse, Sim, Nicodemos, o que te parece injusto na terra é a justiça do Pai agindo em favor dos homens. Aquele que errou, nova oportunidade lhe será dada a fim de que corrija a si mesmo, até que tenham todos alcançado o reino de Deus. É tudo tão inesperado, senhor. Nicodemos, não te maravilhe de que eu tenha dito que é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos ficou em silêncio por alguns instantes, desejando explicar a si próprio o que acabara de ouvir. Voltou os olhos ao chão, passou a mão pela barba, e dizia baixinho repetidas vezes: Necessário vos é nascer de novo. Então eu compreendi que ele lutava por aceitar o que ouvira, embora sua crença indicasse outro raciocínio. Depois de muito pensar, com a face suavizada por leve sorriso, Nicodemos perguntou humildemente. Senhor, como se pode fazer isso? Nascer de novo? Perdoa-me, mas não compreendo tuas palavras. Nicodemos, tu és pai? Sim, Senhor, tenho três filhos. Como agirias caso qualquer um deles viesse a errar? Procuraria corrigi-lo como sempre o fiz. Condená-lo-ia ao sofrimento eterno, negando-lhe nova oportunidade? Não, senhor. Meu coração não suportaria vê-lo sofrer sem remissão. Então, Nicodemos, como tu pensas ser o coração de Deus? Ele é incapaz de perdoar? Nesse momento, Nicodemos sorriu. Inicialmente, um leve sorriso, depois se descontraiu e sorriu alegre, demonstrando que entender o que ouvira. Sim, naquele momento compreendia as desigualdades necessárias e que tudo se ajustava diante da justiça do Pai, que concede a cada qual oportunidade infinita para aprender e evoluir. Agradecido pelas explicações do mestre, Nicodemos desejou falar-lhe acerca de outro assunto. Ele temia pela vida do mestre e queria ajudá-lo, se possível fosse. Assim, expôs-lhe o que sabia. Senhor, eu sinto em te dizer, mas previno-te quanto ao perigo em que te encontras diante das decisões de Caifás. Infelizmente, contas com poucos simpatizantes entre os membros do templo. Sou grato por tua preocupação, mas digo-te que estou ciente das decisões do Sinédrio. Tudo estará consumado em breves horas, Nicodemos. Senhor, eu tenho conversado com José de Arimatea e podes contar conosco, caso seja necessário. Já não temos receio em defender-te. Arimateia é um bom amigo. Em verdade, digo-te, é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro para que todo aquele que nele crer viva em plenitude. Nicodemos não entendeu as últimas palavras, mas preferiu calar-se. Não poderia ele entender que o mestre falava de sua crucificação, que ocorreria dentro de dois dias. Somente depois, muito depois, Nicodemos confirmaria ver a veracidade dessas palavras. Emocionado por aquela oportunidade de falar com Jesus, Nicodemos agradeceu e ia sair, quando ouviu: Nicodemos, meu amigo, eu te agradeço pela visita assim também por me defenderes naquela reunião com o sumo sacerdote. E ainda que não entendas por hora, desde já expresso minha gratidão pelo que farás depois por mim com o auxílio de José de Arimateia. Abraçando-o, Jesus o envolveu com carinho jamais sentido por Nicodemos com um nó na garganta, sentiu vontade de chorar no ombro dele. Em pensamento, supôs despedindo-se de Jesus. Este, então, lhe falou depois de afastá-lo e olhar bem fundo em seus olhos. Nicodemos, entre aqueles que se amam não há despedidas. O tempo nos reunirá novamente. Creia... E confia. Percebendo que ele lera seus pensamentos, o doutor da lei nada mais conseguiu falar. Em pranto sufocado, olhou por mais uma vez a inesquecível face de Jesus, e não suportando a emoção, deixou que as lágrimas molhassem o seu rosto. Depois, voltou-se e saiu. João o acompanhou até a casa de Simão, onde ele pernoitaria. Com essa atitude, demonstrava sua transformação, pois um rico doutor da lei iria repousar em uma casa humilde, sem luxo e principalmente de um ex-leproso, mas que estava repleta de boas-vindas ao novo Nicodemos,